Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma coisinha bem diferente. Algumas pessoas pediram aqui no meu canal, eu tô aqui na casinha de verão, como vocês já sabem, e falo sobre isso nos vídeos anteriores, então é só clicar em cima no, nos cards ou então no link aí na descrição. É, no vídeo de hoje eu quero ensinar uma receitinha que eu fiz uma vez aqui é, na Dinamarca, mas sempre fiz no Brasil e as pessoas... É, sempre curtiram essa receita, que é uma receita super fácil, que é uma receita de massa de pizza, tá bom? Então, bora para a receita de hoje! Quem conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. É um pouquinho diferente, né? Fazer um vídeo de receita, mas eu tenho um vídeo de receita aqui de comida de namarquesa, que foi o Simon que ensinou a gente aí fazer um prato típico do Natal. E aí, quem quiser ver, vai estar aqui em cima nos cards ou então na descrição do vídeo se você é novo por aqui não esquece de se inscrever e se você já quiser curtir esse vídeo para dar aquela força aí para o meu canal vai ser maravilhoso tá bom bom eu acredito que é uma receita super fácil é, dá para fazer em casa com os ingredientes que a gente tem em casa. No máximo que vai ter que precisar comprar, eu acredito que seja o fermento, tá bom, gente? Então, é algo assim que acho que dá pra gente fazer e a gente economiza muito mais. Vamos começar, então, com o fermento, tá? Tem esse fermento seco, né, para pão, e tem também o fermento fresco, né? Aqui ele é um pouquinho diferente, esse daqui tem 50 gramas, então eu vou usar... Não vou usar tudo. Se você for fazer essa receita aí no Brasil, você usa um pacotinho desse. Mas no caso aqui, como é um pouquinho mais forte esse aqui, eu vou usar uma colher de sopa é, desse fermento e vou usar e jogar aqui. Vou botar um pouquinho mais. E eu vou jogar aqui, uma colher, tá bom? Pra quem tem... É esse aqui que é 50 gramas né, de fermento. Então, se eu colocar tudo, a massa vai ficar, vai crescer demais, aí não vai dar certo. O próximo ingrediente vai ser uma colher de açúcar e mistura. Aí você faz essa misturinha primeiro, né, do açúcar e do fermento, pra ele dissolver. No caso, esse daqui é o fermento seco, então ele não vai dissolver, tá bom? Outra coisa que nós vamos colocar: dois copos. De 250 ml de água morna, tá? Não pode estar quente, senão você vai aí destruir o seu fermento, tá bom? Já mistura. E vou colocar também meio copo desse aqui, um pouquinho menos. Eu não gosto de colocar muito óleo, não. Mas é basicamente meio copo de... É, óleo, tá bom? O próximo ingrediente... Ah, esqueci, a gente pode colocar uma colher rasa de sal, tá? A gente colocou açúcar para a massa não ficar doce, né? A gente vai colocar uma colher rasa de sal, não cheia. A colher de açúcar é um pouquinho mais cheia. E agora nós vamos colocar, começar a colocar a farinha. Geralmente é um quilo de farinha que vai nessa massa. Mas eu aconselho você a colocar aos poucos, porque se você colocar tudo de uma vez, a massa pode secar, né? Você pode ir aí... É... vai colocar muita e a massa dá uma secada. Então, a gente vai colocar um pouco, misturar e misturando... Vai misturando bem... A ah, farinha. Ah, e aí vai colocando o restante, aos pouquinhos, até a massa é, ficar no ponto aí que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou comentar que aqui na Dinamarca, a pizza, você vai comprar pizza mesmo, na pizzaria, é bem caro. Eu acho a pizza aqui bem cara. E é geralmente uma pizza, esse valor de... 70 coroas, que é bas basicamente aí uns 60 reais, é o preço de uma pizza pequena. A pizza pequena aqui, ela é para uma pessoa. Ela só, ela só, geralmente vai para uma pessoa. Eu consigo comer uma pizza inteira aqui, porque ela é uma tipo brotinho no Brasil. E ela custa 60 reais. Aqui, tem também as... As, pizza, as pizzas maiores, né, pra família e tal, tem também, mas, e aí é mais cara ainda, né? Mas as pizzas aqui, elas não são iguais as do Brasil, principalmente de São Paulo, que é a minha cidade, aí o pessoal de São Paulo, aquele abraço, é, as pizzas de São Paulo são bem gostosas, né? Pizzas aqui não são tão recheadas, são bem caras, então vale a pena fazer a pizza em casa, Ó, oh, tá vendo? Você vai mexendo assim e aí agora vai chegar a hora, né? Chega uma hora aqui do dia <risos> que você tem que colocar a mão na massa, tá? Então, eu vou colocar mais farinha, mas antes de colocar a farinha, eu vou colocar uma colher de manteiga nessa massa, que é a receita, né, que, que pede. Então, vai uma colher de manteiga, opa. Essa manteiga bem... ela derrete mesmo aqui se ficar fora da geladeira. Então, ó, uma colherzinha de manteiga pra dar uma cremosidade aí. E agora eu vou jogando a farinha e vou mexendo com as mãos, tá? Então agora é a hora de botar realmente a mão na massa e mexer aí toda a sua massa. Ah, deixa aqui essa colher mesmo e começar a mexer mexendo até ela dar o ponto então como eu tava falando a pizza aqui é bem cara então vale a pena você fazer em casa essa massa porque porque ela rende aí uns cinco discos depende se você quiser mais fino ou a massa mais grossa, né, então depende aí, mas dá em torno de cinco discos, então dá pra família toda ainda sobrar aí para um outro dia você pode congelar essa massa e... e daí você consegue, assim, economizar, tá? Uma coisa interessante aqui também é que eles vendem a massa, assim, tipo uma massa, assim, crua, né, pronta para fazer pizza... É só você abrir em casa, colocar um molho, recheio e botar no forno. É bem prático. E não é caro. É uma, é uma coisa que vale a pena também, se você não quiser ter o trabalho de fazer uma massa fresquinha em casa. Mas geralmente, eles têm essa, essa, esse tipo de massa. E tem também a massa pré-pronta. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. No mercado também que já tá assada, né, um pouco assada, que é esse mesmo modelo de massa que eu tô fazendo, ela já é pré-assada, e aí depois é só você colocar o recheio e fazer aí o seu, a sua pizza. É bom colocando farinha até desgrudar das mãos, tá? E vai aí em torno de um quilo de farinha, e aí você vai colocando até dar o ponto da massa, tá? Não pode ficar muito dura essa massa. Senão vai ficar horrível para você abrir depois os discos. Eu vou colocar aqui no balcão para ficar mais fácil de mexer a massa. Daqui a pouco a gente volta pra esse pote de novo. Bom, gente, aqui ó, não precisa sovar muito. É só dar uma misturada mesmo na farinha. Só a massa... Dar uma incorporada aí. Deixa eu mudar isso aqui para cá. Só para vocês verem aqui. Nesse ângulo. Ó. Tá vendo? A massa fica assim. Ela nem tá. Ela não tá grudando muito, ó. Claro que se você ficar mexendo mais, ela vai grudar. Deixa eu só pôr mais um tiquinho. De farinha. E aí, a gente dá só mais uma sovadinha. Ficar assim, ó, bonita. Igual essa daqui. Ok. <risos> tá bom? E aí, a gente vai colocar de volta aqui, nesse... Não, na vasilha que você fez, a massa. E aí, nós vamos cobrir é, com um paninho e deixar essa massa, gente, descansar por... Mais ou menos, aí, 30 a 40 minutos. Hoje tá bem calor aqui, tá bem abafado mesmo, por incrível que pareça, aqui na Dinamarca. E aí, a massa vai crescer rápido, que eu sei. Quando é um lugar quente, né, se você tá num lugar quente, meia horinha já tá bom. Quando é um lugar mais frio, aí você precisa dar mais tempo. A massa tem que dobrar um pouquinho de tamanho, tá bom? Gente... Bom, minha massa cresceu, tá enorme, olha aqui. Tá bem quente aqui, então a massa, como eu falei, cresce rapidinho. Foi aí em torno de meia hora, e só relembrando que essa massa eu usei em torno de um quilo de farinha, tá? Mas separa aí com você mais um pouquinho de farinha, pra você abrir agora, né, os discos é, de pizza... E também você vai precisar aí de um rolo. Se você não tiver rolo em casa, pode usar uma garrafa de vidro, alguma coisa que ajude você a abrir a massa. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui no balcão. E vou. Vou botar um pouquinho aqui também. E vou. vou ficar melhor aí pra vocês verem. E vou tirar ela daqui dessa vasilha. Acho que vai dar bastante disco, mas também depende muito. De como você quer a sua massa. Se você quiser a sua massa mais grossa, você usa é, mais massa. Se você quiser a sua é, massa mais fina, aí você usa menos massa ou abre mais, né? Depende também do tamanho da sua forma. Então, eu vou aqui fazer as bolinhas, ó. Pra deixar aqui no cantinho, pra gente já saber quantas massas dá pra fazer, né? Acho que eu tô cortando um pouco grande. Vai ficar enorme. É que o cima ele gosta mais grossinho, né? Mas aí depende do tamanho, você pode fazer mini pizza, você pode fazer aí quantas massas você quiser, tá? E se você tiver forma redonda de pizza já, essas formas que tem no Brasil, aí é, fica na forma certinho. Mas aqui, por exemplo, não tem, você não acha muito. Então vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui pra poder colocar... Essas massas. Bom, vou pegar aqui uma e vou mostrar pra vocês. Eu só tenho forma quadrada, como essa, que é as formas que eles têm aqui é, na Dinamarca, tá? Então, essas formas... É, quadrada não, retangular, né? E também tenho essas, esses, essas pedras, né? De pizza. Eles vendem aqui essas pedras de pizza. Mas acho que o melhor mesmo é... É, o que eu prefiro, né? Se tivesse, é as formas que a gente tem no Brasil. Então, vou usar o que eu tenho. Eu só tenho essas duas, então, eu vou abrir uma aqui pra vocês, esperar. E aí, eu vou mostrar pra vocês uma só, e aí, é a mesma coisa com os outros discos, tá? Se você só tiver forma é, retangular em casa, você pode abrir também a massa do tamanho da forma que você tem em casa, e aí colocar ali na forma, da forma que você tem. Não precisa comprar uma forma nova. E também dá pra fazer mini pizza. Então, você vai fazer as bolinhas bem menores e abrir e fazer mini pizza também, que fica ótimo, tá? Então, vamos lá. Farinha. Farinha no balcão, pra massa não grudar. E vai abrindo. Eu não sou super expert nisso, tá, gente? Mas eu vou tentando. A gente vai fazendo o que pode. Essa massa eu aprendi. Oi, grudando. Essa massa eu aprendi com meu pai, há muitos anos atrás, e a gente usou bastante nas noites da pizza no Brasil. Algumas pessoas gostam dessa receita, outras pessoas não, elas preferem já o ovo e o leite na massa, que é, não é ruim. Mas também essa daqui é uma massa econômica, né? Vai água, óleo, farinha, açúcar e sal. Então, eu acho uma massa bem econômica. Você pode fazer borda, se você quiser, aí fica ao seu critério. Você pode botar um pouco de farinha assim, ó, na massa. Não ficou assim perfeitamente redondo e eu não vou fazer perfeitamente redondo porque é uma que eu não sei. E duas porque não precisa e vou colocar aqui na forma já, diretamente na forma ó você já bota aí diretamente na forma por isso que eu falei, não precisa comprar uma forma, você faz do jeito aí que você tem em casa tá? então coloquei a massa aqui na forma e bem importante como essa massa, né, ela tá bem fofinha é bom você dar uns furinhos assim na massa. Você já pode ligar o forno, pré-aquecer ele a 180 graus. E aí ele vai estar um pouco mais quentinho, tá? E aí você começa a abrir suas massas. Eu já fiz isso. E agora a gente dá uma furadinha em toda a massa. para que ela não vire pão. Senão ela vai virar um pão. A gente não quer que ela vire um pão agora, né? Nós queremos que ela vire um disco de pizza. Eu vou pôr essa massa no forno. E eu não vou deixar ela torrar muito, então assim, ela vai assar um pouco, mas num ponto que a massa fique, que você possa tirar o disco daqui, e ao mesmo ponto que depois você possa colocar de volta no forno com o recheio, pra ela ficar crocante e ficar durinha, assim, normal, né, como uma massa de pizza. Bom, gente, eu acei todas as pizzas, abri os discos e assei as pizzas. Elas ficaram num formato aí diferente, como vocês podem ver. Eu empilhei elas, é, né, pra mostrar que deu um, dois, três, quatro, cinco discos aqui. Discos não, né, porque algumas ficaram num formato bem abstrato. Mas duas ficaram bem redondinhas porque eu fiz na pedra e aí fiz com borda também. E as, as outras ficaram um pouquinho diferentes, tá vendo? Por causa da forma que eu tenho aqui. Então, se você fizer em casa com a forma redonda, você pode fazer ela bem redondinha, vai ficar legal. Deu mais ou menos aí, de, de tempo de pré-assar, uns 10 minutinhos, até menos. Quando você vê que ela tá ficando um pouquinho mais douradinha, em umas partes, e durinha assim, pra você pegar, é a hora de tirar do forno. É bom colocar sempre em alguma coisa assim, ó, que dê pra massa respirar, né, que o ar circula e ela não molha, ela não fica molhada, então é legal você sempre tirar da forma e colocar num lugar assim e esperar ela esfriar. Você pode usar o tanto que você quiser e congelar aí, é, por uns dias você pode deixar congelar, se você deixar por muito tempo ela vai quebrar no, no freezer, né, então é bom aí... É, você não demorar tanto para usar suas massas, ou se você tiver espaço suficiente para os discos num lugar certinho, ela vai durar aí um bom tempo no freezer, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, só ensinando a massa, e no próximo vídeo eu posso ensinar você como que eu recheei aqui, qual recheio que eu usei, para pizza de hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou já deixa um like, não esquece de se inscrever nesse canal e te comentar aí também é, o que você achou dessa receita, se você gostou, se você achou difícil, se você fez ou não e também se você já fez pizza comigo aí no Brasil, deixa aí nos comentários é, como foi é, a experiência né, de fazer pizzas aí, principalmente na noite da pizza da Todo Mundo Feliz que é uma entidade social que a gente sempre faz a é, noite da pizza. E tem até vídeo que eu fiz com eles uma vez, então você pode ver aqui nos cards, tá bom? É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!